há muitas situações que são imprevisíveis que por muitos cuidados que nós tínhamos na preparação do caderno de encargos resultam sempre em eh, imponderáveis Para nós, foi muito bom termos o acompanhamento desde o início, desde a parte administrativa, digamos assim, porque nos permitiu certo tipo de práticas, apesar de sermos uma equipa vasta de arquitetos e engenheiros, há sempre nuances nos procedimentos concursais e, portanto, foi termos um acompanhamento especializado de um jurista, nomeadamente, mas também de todo, toda a restante equipa do Pacto de Integridade, sobre a melhor forma de conduzir o processo administrativo e a escolha que fizermos também em relação ao concurso. E logo ali, com uma argumentação eh, porque é que optávamos por esta solução e não por outra, e eh, a ajudar-nos também a pensar nos benefícios e prejuízos eh, de uma opção face a outras. E depois também me parece que foi útil para, os, eh, para o interlocutor, para o Pacto de Integridade, na medida em que pudemos expor também quais são as dificuldades que nós temos nestas obras de conservação e restauro, que não são de forma alguma idênticas às restantes, porque há muito fator surpresa. Tem sido uma experiência muito interessante, que uma coisa é nós lidarmos com as matérias da contratação pública, digamos que em termos teóricos, outra coisa é vermos na prática a aplicação e as dificuldades que isso, que isso origina. É uma, é uma importância fulcral a dois níveis. Primeiro, para permitir, e, e em Portugal nós não temos muito essa, essa experiência da intervenção da participação da sociedade civil na, na, na vida pública em geral e na, nas, nas obras públicas que obviamente são, são uh, Custeadas por, por dinheiro dos contribuintes. E, em segundo lugar, quanto à questão mais técnica, mais específica da contratação pública, acompanhar desde a fase inicial do, do, do, do levantamento de necessidades até à fase conclusiva de encerramento da obra e dos pagamentos, etc., tentar verificar, tentar, desde logo, evitar que haja derrapagens, quer de custos, quer de tempo e existindo porque é que eles acontecem e eventualmente prevenir e tentar evitar que se voltem a repetir. Foi já durante a obra que se descobriu este teto, que se fizeram alguns testes, que se chegaram à conclusão dos tons que existiam e se reproduziu o que teria sido uma das entradas do antigo Passo Abacial. Uh, e por isso também a estereotomia do pavimento corresponde um bocadinho a isso, é um, uma estereotomia corrida para dar essa imagem, essa ideia de, uh, de percurso que é muito bem uh, sinalizado e orientado com este enfiamento da aula sul do claustro da portaria. Isto, no fundo, tem que haver sempre muito respeito pelo património, muita calma, muita diplomacia e um grande jogo de cintura para não, não agravarmos orçamentos, tentarmos com as verbas que temos, porque já vimos comprometidos para isto, fazer o nosso melhor, adaptar e, e manter, no fundo, a história e os séculos que este edifício tem, e, se Deus quiser, continuará a ter. Foi um trabalho bastante interessante. Também foi feito com uma equipa multidisciplinar, com vários técnicos de conservação e restauro, especialistas nas várias áreas. Foram desde o robocos, cantaria, vitrais e também na área das madeiras. O desafio maior foi, de certa forma, gerir toda esta, esta equipa, com vários elementos, com várias sensibilidades, para que o resultado final fosse o melhor possível. A minha intervenção na obra passou essencialmente por ver com o empreiteiro e com o dono de obra eventuais processos alternativos de execução que fossem mais seguros que aqueles que poderiam estar previstos inicialmente. É um trabalho de adaptação à medida que a obra, que a obra avança. Muitas vezes, quando chegamos a um, a um imóvel deste tipo, temos que tentar procurar qual é o material existente. Como nós não temos, às vezes, tempo ou verbas para fazer ensaios têm que ser logo na execução do, dos trabalhos. E com muito apoio também das empresas que estão a trabalhar conosco e com outras empresas de materiais que nos solicitamos ensaios. Nós tentamos aqui, como havia vários tipos de rebocos, vários tipos, tentamos utilizar o que era mais compatível para cada um. Nesta fachada tivemos três tipos de rebocos. O acabamento final foi o mesmo, o mesmo tipo de pintura. E esse é o maior desafio para tentar que haja durabilidade do trabalho.